Olá, aqui é o Daniel, e nesse vídeo eu quero falar sobre frustrações, né? na verdade facada nas costas. Aquelas pessoas que me surpreendem de forma negativa. Por que eu resolvi falar sobre esse tema hoje? É, recentemente um amigo me contou uma história de que ele havia ensinado uma outra pessoa e essa outra pessoa, no final desse processo de aprendizagem com ele, ele essa outra pessoa pegou tudo que aprendeu e simplesmente virou concorrente dessa desse desse meu amigo só que elevando elevando não colocando o preço dele extremamente abaixo do que o meu amigo coloca né então é, de uma certa forma houve é, um, um pouco de desrespeito com relação a, ao método de ensino o que foi ensinado para ele Opa, tudo bem beleza Nesse caso específico, eu não vou chamá-lo de antiético diretamente, né? mas indiretamente houve uma questão de ética porque enquanto ele era ensinado, já havia realmente a intenção de fazer com que esse conteúdo fosse comercializado. E eu não sei se você já leu esse livro, mas é um livro muito bom do Robert Greene, chamado As 48 Leis do Poder que uma dessas leis é, seria na verdade respeitar o mestre né? seria realmente é, não não mesmo que você supere o seu mestre mesmo que você supere aquela pessoa que você é, que te ensinou você respeitá-lo a fim de preservá-lo de, de realmente é, é, ser coerente ser ético com tudo aquilo que foi ensinado para você então, isso não aconteceu. porque Essa pessoa que ensinou, ela se sentiu frustrada, porque ela não esperava do seu aluno que isso acontecesse. Né? Na verdade, havia um mínimo de relacionamento para que o aluno pudesse falar olha, eu pretendo realmente trabalhar com isso, existe alguma forma que eu possa desenvolver meu trabalho, e respeite o seu, enfim. Então, houve ali um desacordo entre mestre e aluno, no qual o aluno, ele não um desejo de superar o mestre, mas num um desejo de imediatamente se tornar um concorrente do mestre. Esse tipo de atitude, realmente, ele precisa ser revisto. E por que eu essa história? Porque a sensação que essa pessoa que ensinou é, teve foi uma sensação de frustração. Caramba, meu próprio aluno realmente me traiu, meu próprio aluno me deu uma facada nas costas, isso é muito ruim. E talvez na sua vida isso já tenha acontecido. De você ter depositado expectativas numa de uma pessoa, de você ter ensinado uma pessoa, ter investido seu tempo, ter investido outras coisas, enfim, em uma outra pessoa, e essa pessoa simplesmente te frustrar, simplesmente fazer algo que, que realmente te prejudicou, enfim, não tem como ser exatamente específico, porque existem várias situações. O mestre conversando comigo, ele falou, caramba, eu fui muito ingênuo, eu fui muito ingênuo. Inclusive, essa pessoa, ela recentemente veio perguntar algumas coisas para mim, eu fui muito ingênuo, porque... Eu não sabia que tudo isso ia acontecer. E, de uma certa forma, eu falei para ele, eu falei, é, cara, você tem que ficar relaxado, porque você não sabia das intenções dessa outra pessoa, né? você simplesmente quis ajudar, você simplesmente quis transformar uma vida, você simplesmente quis fazer com que alguém aprendesse algo de muito valor. Então, como você não tinha as intenções dessa, dessa pessoa mapeada, não se sinta assim. Realmente ainda haverão outros alunos, haverão muitas outras pessoas é, com quais você vai poder ensinar e que realmente vão usar o conhecimento que você passou para fazer algo muito bom. Então, é, se isso já aconteceu com você, se você já passou por uma frustração, já recebeu uma facada nas costas, se você realmente já se decepcionou com alguém, não traga isso para você, não traga essa responsabilidade para você. Porque muitas das vezes a gente coloca a culpa em nós mesmos. Caramba, eu fui indígena, caramba, eu fui burro, caramba, eu sou idiota, caramba, eu não posso ser mais legal com ninguém. Mas se isso acontece, não é uma coisa sua, é uma coisa que diz respeito à personalidade ou caráter da outra pessoa. É muito provável que se essa pessoa fez isso com você, é muito provável que ela, que ela vai fazer isso com outras e outras e outras pessoas. Então, não se sinta dessa forma, não se sinta ingênuo, não se sinta burro, não se sinta triste, nada disso. Você tem que realmente, simplesmente, agradecer à vida por mais uma oportunidade de aprendizado, por você ter é, aprendido a lidar com pessoas de, de diferentes tipos de perfis, e você continuar utilizando seus conhecimentos para ajudar aquelas pessoas que precisam, né? para ensinar aquelas pessoas que precisam. E você simplesmente ficar mais atento a possíveis pessoas que possuem intenções que, te, que realmente vão te machucar. Então, a dica do vídeo de hoje é essa, bem rápida mesmo, isso é algo que acontece bastante. Se você não passou por isso, é muito provável que você conheça alguém que já passou por isso. Então, se sim, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Marque o nome dela aqui nos comentários ou escreve alguma coisa como você faz para superar tudo isso. Se inscreva no canal também. É muito importante que nós façamos com que essa rede de informações positivas cresça mais e mais e que mais pessoas sejam transformadas por essa mensagem e se sintam bem com elas. É, comenta aqui também falando o que você está achando dos temas, comenta é, falando qual tema que você gostaria de gravar. É, será muito bacana gravar sobre o tema, inclusive um dos vídeos anteriores, eu posso deixar até a descrição aqui no canal, é, foi gravado, baseado numa conversa que eu tive com uma pessoa que assiste os vídeos aqui do canal. Então, fica à vontade, esse espaço é nosso, é, eu estou aqui realmente só para ajudar a fazer com que essa mensagem bacana chegue a mais pessoas. E você também pode ser um canal dessa mensagem, tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!